Pô, meu amigo, você estava tá falando para nós uma coisa interessante aqui agora, conta para mim sobre o, a história do, do... É, a turma pega a pinga assim e põe no litro, né? Sei. E, e põe dentro do silo assim para poder esquentar ele, daí na hora que abrir o silo... Curte é, Então, na, na hora que abrir o silo, né? Daí curte o silo, daí a pinga fica dos mais boas do mundo. Aí tira e eles bebem, o rapinho diz que é gostoso. Eu não bebo, mas eles falam que é gostoso. Bom, essa carreta aqui é de silo de milho, é, gente, ó. de milho. Ó. Aí eu coloquei a mão lá, ó. Tá, tá bem quente. É. é e por, aí por conta, aí e por conta dessa dias. quentura ele já contou para nós é, sobre isso aí, ó. Aí fica, aí fica uns 90 dias lá debaixo da lona. Esquenta bastante, eu... Mas ela cozinha, né? É, porque se viga aí dentro, a temperatura disso ah, sobe. Eu para o senhor, não sei quantos graus, não é uma coisa. Sobe, ali. sobe, a temperatura disso vai lá no alto. Isso, o senhor, porque é na hora ai, que ai, eu molho é ele. Mesmo, né? Porque dele fica verdinho na hora é, que eu corto é. ele. Aí ele vai mudando e fica essa cor aqui, ó. Bugado Parece ali. pode de serra, né, sim, ah. Então, na hora que eu olhei ali, eu falei assim, ó, ah, mas será que eles estão usando... Porque eu trabalhei numa empresa de madeira, é. e saía um uns cavaquinhos, como se fosse isso daí. Aí ele juntava num canto, para apodrecer, para fazer esterco. Antes de é servir, Entendeu? Até uns amigos meus que eu fiz amizade, uns caminhoneiros, aqui para baixo aqui, e aí chegou ali no alto, ali, eu mexei com que aí, né? Aí o cara falou para mim, o moço, deixa-se pular uma coisa. Eu falei, posso pular, ué? Ele desceu do de caminhão. Esse negócio aí é esterco? Falei, não, não é esterco. Tá vendo? Esse negócio aqui é silagem. Nossa, o rapaz. rapaz eu amo esse mundo afora aí. Nunca vi é. isso aí. Falei, mas você tá brincando? Eu não tô falando comigo, pra você. Era é assim que nós é fazer um esterco falei, tão você bom. Você tá brincando? Eu falei, não. Esse mas, negócio mas, mas, que eu via fechado mas, mas, mas, que você tá pôs assim, essa lona aí, ó. Trás, lá pro lado nosso, vocês põem esterco pra poder fermentar. É fermentar. Então, não. Isso aqui é pro gado Que coisa. Mas se a gente quiser usar esse aqui como esterco, Dá certo? Dá, dá certo. Dá, dá certo, dá certo. Dá assim né, pai? Dá certo. Nossa, dá assim, né, pai? Dá dá certo. certo. na hora que o Onze, pô, tem um. Às vezes ele perde a, né? a, nossa, ele nossa. Perde nossa. a beira nossa. dele. né é, é. pai, mas às vezes ela perde a beira dele, daí ele fica escuro assim. É. é. Aí se você joga assim, se você é. plantar uma couve. Dá, é uma dá, lógico né? que dá. Né? Dá. Engraçado que tem. Tem cheiro de álcool, né? Cheiro de pneu. É, mas é o cheiro, o cheiro é mesmo. É o cheiro, um cheiro de cachaça, é. Daqui a pouco você é. vai começar a comer isso aí, achando que é, no <risos> lugar de beber. É, faz. É, do milho que faz isso de necessita. É. é, do milho. Daqui aí, do pessoal, possível, olhando assim, ó, absorver, olhando assim, absorver assim absorver. ó, é. tá vendo? Parece madeira, né? Madeira, mas não é madeira. É. Ó, é milho, ó. Ó, oh, mas não, se, não perde nada mesmo, né? O senhor, o senhor tem que subir lá em cima. Mas o, o Zé sabe aonde que é? O Zé lá no alto lá. E manda ele levar o senhor depois lá em cima, para o senhor ver. Lá eu faço a trincheira grande, assim, grandão na altura, assim, e tampo calôno. Fica, fica ajeitado, né? Olha que cheiro Zé. gostoso. Fica bem arrumado. Pois é, qual é o seu nome? O meu, meu nome é Hugo. É Hugo. Faz tempo que não temos Zé por um Hugo, hein? É. Fazendo O único Hugo que eu tive por, por amizade, eu tô com 60, vou fazer 62, é. faz uns 45 anos que eu perdi esse rapaz. Não é possível. Chamava Hugo. É. Era bom de bola o camarada, hein? Não é possível. Esse era bom de bola. E eu já não sou bom, eu sou ruim. É. Eu até ele, era mal. Ele, era, <risos> ele era bom de bola. É, tá louco. do Ah, o é. pequenininho, é. mas aquele lá era criancinha. Então, nós estamos aqui agora com o Monsazinho, ó. o monzazinho tá ali, ó. Isso. Esse aí é um amigão nosso. É. E o Mozazinho. Cabeçudo, esqueceu de. <risos> Ele pegou uma máquina para fazer um serviço. É. Chegou lá e esqueceu de voltar lá, ó. Mas agora eu entendi, Moisés, você tinha que esquecer para trazer nós aqui, ó. Aí que beleza. Tá vendo? Tá é. vendo? Tinha que esquecer é. pra trazer. Olha um blue hill aqui bonitinho ali, ó. Que bonitinho, ó. Vem cá, neguinho. Vem cá, ninguém, vem. Vem cá o senhor ver um a ah, ração aqui. Deixa o senhor fazer um carinho nele aqui. Daqui, ó. Aqui, ó. Fazer um carinho nesse aqui, ó. Fazer um carinho aqui, ó. Vamos lá, vou lá. que eu Vem cá senhor vem aqui. Tem um pouquinho de barro. 400. 400. Vem, é que, Se eu deixar aquilo lá. Dá para ele dar. que aqui tem um pouco de barro, sabe? Que vai sujar um pouquinho. Ah, mas tô ligando é para isso. Gato, sabe? Tô ligando para isso. O senhor S S quer ver que jeito que eu trago o carro? Vem aqui, senhor. Aí a gente põe um pouco né, aqui, ó. Aí o gado come um pouco aqui, aí depois lá na frente eu tenho outra cocheira lá. Sim. Aí lá o gado come o dia inteiro e a noite inteira. Come à vontade, porque o, né, o bichinho dá muito leite. Então tem que comer à vontade, comer né? Vontade. É. E esse porque, aqui gente, é o quê? Ó, aqui tem polpa, e esse aqui mas é, mas é o algodão, soja, milho... Algodão? Ah, a semente é, de algodão? É, a semente de algodão aqui, pra você lá ver, ó. E ela, que papel que ela faz? Que pra quê que ela Isso aqui, gente, é um, é um tipo de um óleo que tem aqui dentro dela. Ah. Essa é uma beleza pro gado. Ah, aqui, essa colheu muito algodão. É, viu? Ela colheu muito algodão. É. Muito, é, muito. muito hum, é. Isso aqui é uma beleza pro gado. Uma Meu, saúde pro gado. Vocês ver. Você é uma beleza. Essa aí é minha irmã. Aqui nós trabalhamos tudo, tudo junto em família, sabe? Coisa boa, né? Ah, é, é muito gostoso. A, a minha esposa tá ajudando a minha mãe lá em cima. Aqui quando? É, vem ela, vem minha esposa, vem minha mãe, aqui trabalha trabalhos mim. Isso aqui é de semente isso. de algodão, aí Madalena isso. trabalhou muito com algodão. Eu e trabalhei isso aqui pouco. é de laranja, eu trabalhei, ver, trabalhei pouco. trabalhei pouco. O cheiro para o senhor ver, é, é até um cheirinho de laranja. Então é isso. Então, é laranja o gado mesmo. É, o seu gado é bem tratado. É. A, a, o gado aqui e milho, tem... né? aí milho, é milho também. também. Tem milho, tem soja... Isso é tudo medido, né? Você não tá colocando colocando assim à é toa, não. Medidos, pô, aqui tem a vaca que dá 10 litros, tem vaca de 15, tem vaca de 30, tem vaca de 40 litros. Então hum. depende do tanto de leite ou tanto de ração que eu ponho. Entendi. É tudo medidinho. Hum. Porque às vezes tem uma vaca aí que ela dá menos leite, se eu pôr bastante ração igual a que dá bastante leite, eu tenho prejuízo. Aí no prejuízo. fim do mês eu não consigo dar conta. Hum. Entendeu? Então o senhor tem todo dia medindo no leite do gado. É um negócio hum. é, é, bem arrumadinho, assim. E dá um Sim. trabalho, né? Nossa, hum, se dá. Rapaz. E o é um negócio que a, a, o senhor tem que gostar. Tem que porque gostar, o, senhor, o senhor não bem. tem... Fogo sábado, do domingo, tem feriado, sábado não comigo, tem. Eu falei, o amigo seu, vamos lá numa festa? Eu, falei, eu não vou poder ir. Eu tenho que cuidar das minhas hum, vacas. É. Mas é, né? É, é isso não, que é eu percebi isso agora. É. E a vez é. o senhor tá doente, eu falo, mas eu tô com uma dor na cabeça, ou eu tô com uma gripe. Mas o senhor tem que descer, tem deixa eu dar. É verdade. Né? Quer ver? Agora eu vou tratar. É pelo amor, aí aí, aí amor. é que você coloca. Você coloca essa quantidade de silo. Isso. Aí é você a conta a quantidade dessas, dessa medida aí. Dessa medida. Essa medida aqui vai dar umas 800 um, gramas, quase. Mais ou menos. É, Esse aí saber. é comprado pronto? Ou você é pronto, vai é. Ah, é. Aí eu já compro ela feita, já prontinho. Aqui é a mesma coisa. Isso. Isso. Quanto fazer é? essa gente daquela roça ali na roça, Nil? Aqui, Fih. Quanto prato a gente já aqui roça, É, vai ser semana aqui. Mais ou menos, dia, acho que é dia primeiro. Acho que é dia primeiro. É, eu marquei em casa. E cheira gostoso, né? Delícia. Bom, eu gosto, né? Ah, eu vou falar pro senhor, eu, eu gosto demais. É, eu não sei, porque eu, eu já estou acostumado a mexer com isso aqui. É, mesmo. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto. Vê como é que ficou aí. Nossa, é, nós tudo sujo aqui? É? Boa. Ah, tá louco, Zé? Nós tudo sujo aqui, mexendo com gado, tirando foto, Vai. Mas assim ele é bom, natural. Né? Ai, gente, Nós temos um canal no YouTube que trata só de assunto de roça. É. Só assunto de roça. E o pessoal gosta e quanto mais eles gostam. Eu tenho orgulho do, do que eu faço aqui. Eu amo isso aqui. Deus abençoe. Ah, Quem assim, gosta, é, Deus abençoe. E, e meu pai fala uma coisa. Tudo, tudo que você for fazer na vida, você tem que ter faz amor no que Deus você Deus faz. Deus. Porque se você é for gostoso. fazer as coisas empurradas, ali, né? nunca dá, nada dá certo. Não. O que você for fazer? Então você tem que ter amor, né? Tudo. Primeiro Deus, né? Na frente. Primeiro Deus, é verdade. Depois a família da gente e, e ter amor nisso aqui. O é. que você vai fazer, né? É... É, Daqui um pouquinho eu vou recolher o gado, que aí você vai ver o que é que é comigo. O bichinho fica desesperado. Isso é tirar leite quantas vezes por dia? Duas vezes por dia. Duas vezes. É. Já tirou a segunda vez hoje? Agora eu vou começar. Ah, a primeira a vez, vez é cedo, comer. né? Vão, primeira vez é cedo. Vez é, e já vou tirando. Ah. Coisinha. Primeira é. vez é cedo, não é isso? Isso, cedo. Mas... Lá para tá as quatro da manhã, eu começo. Mas, meu Deus do céu, não é cedo, não é de madrugada. É. <risos> cedo cedo para eu... nós é seis horas. É. <risos> quatro é. horas da manhã, e o meu pai pega aqui todo dia. Faça Ai, chuva, é, faça é, sol, é. faça frio. E, e eu aqui no que desceu ali agora um pouquinho, né, que vocês viram. Hum, sei. Que ele é não, ajuda não. também? É, é, eu e ele, e meu pai. E a tarde e a minha irmã aqui, eu e meu menino ali. E a minha esposa. A sua irmã já tá namorando? Porque, ó, se você não encontrar um patrão desse tipo aí para ser seu companheiro, você Tem que pode ser esquecer, que hein? Nota, né? Tem que é, ser outro que ama é. também, senão. Nossa Senhora, tem pai. jeito não. O namorado dela gosta também, viu? Eu tô achando que não vai dar certo, porque de, Ó, ó, ó, também. fica esperto que tem namorado que gosta antes de casar, hein? Tipo é, de casa. <risos> ah, mas eu achava que era, não era? Meu ah, Deus do céu. É, é, é, é, é. é. cuidado, hein? Né? Você fica esperta, viu? Tá louco, vai Escolher alguém que. Ah, não, não vai, não vai. Deus vai Deus escolher Deus alguém Deus que é. ama mesmo, mãe. É. É. E olha só, gente, que coisa eu linda aqui de dentro. Eu uma aqui, o Zé pegar e trazer os 6, que é a hora que eu estiver mexendo com a moída de silo. Pra vocês verem que coisa mais linda. É, olha né? aqui. Dá Aí, uma olhada nisso. Vou o Zé pegar e trazer assim. os 6 aqui pra vocês. Aqui. Aí eu faço aqui silo comprido, vai até lá, lá no carro do Zé, assim, ó. E, e vou subindo o trator, estejando a carreta assim. Verdinho. Então, assim bem, dando, né? Que coisa lindo. mais linda aqui, bem, ó. Tem... Né? Bem, ó. Tá bom desse jeito. Tá bom? O Zé Levo está expondo em casa. Leva isso em casa. Ah, irmão, irmão, em casa eu só, lá tomar um só... café. Aqui. A minha mãe tá lá. Vou achar o negócio mexer, que mexeu antes com si. Hã? Acho que foi o Não, é não, não tá bom. que eu baixei para me ligar, para para aparelho. Ah, Uma gelou Zé. É. É. Ah, mas estava tá campeão. Isso aí acontece mesmo, Zé. Que que é isso? A cabeça do, do senhor tanto que o senhor faz, esquenta mesmo, mãe. Pelo conversão eu que eu ali, eu embora né? <risos> o, que o pai falou para mim. Eu achei graça, foda velho. Pois eu for, zero. 0,2%? Ubi, água geladeira! Eu só falei, <risos> eu lembrei que tinha uma festa e me dá. Pois é, só que eu achei que esse tá gelando mais rápido agora, filho. Achei não Mas aí foi outra medida, né? Isso. É... Eu desse é... a lá, viu, desse tamanho, olha. Olha lá, pra você ouvir, ó. Aqui, <risos> aquele menininho lá tá com 9 anos. O senhor vê ele <risos> pôr a ordenhadeira, <risos> você fica parado de ver. 9 anos de idade trabalhando que nem um hominho já lá. A gente, eu tava falando lá pro tem criança assim que você fala pra ele vir ajudar a gente e ainda fica bravo, Sim, não, eu não vou ajudar. É, é. Esse aí só não se chamar. Olha só. Oh, eu não vou parar de ver. Olha o rapazinho de margem. Que bom, né? Graças a Deus. Fechou o jeito de ser, né? Pegou, pegou o costume dele que aqui, gente. Tá. Vai dar Coisa mais linda, gente do céu. Que animal bonito, ó. Que coisa mais linda, meu pai do céu. Olha só. Olha o touro que bonitão, ó. Olha só. Olha só. Quantos litros deve dar, hein? Nossa, mas que bonita, né? É de qualidade, né? E sempre que a gente sai, a gente encontra isso aqui, ó. O senhor não viu o boi ali não, né? O macho? É. lá embaixo, ó. Eu vi já. Depois o senhor vai ali na frente, a hora que você bebeu o leite. Aqui os senhores senhor vão ali na frente, que tem o um mais novinho. Ele é bem vermelho mesmo, bem retinto, É qual mais lindo. Ele, ele é mais menor. Você tem um... só aquele de macho ali só? Ah, ali, ali eu tenho só um de macho, pra cá eu tenho outro. É, porque não pode misturar, não, né? Não, não pode misturar, eles briga. Mas é briga de matar até. Nossa, aí acaba com a serga, vira uma bagunça? É. Eu, eu vou recolher as vacas, depois eu venho cá pra você ver. É... Como é que chama a qualidade dessa vaca aí? Holandesa? Não, não, não. Essas vacas aqui são. É gir? É. É. é. Essa aí é holandesa e girolândia. Ah, eu... você está é. conhecendo é. melhor que eu, hein, bem. Hã? Tá conhecendo melhor do que eu, hein? É, holandesa e Holanda. Holandesa junto com gir. Ah, outro machão bonito também lá, ó. Aquele galo lá, ó. Olha que galo bonito lá. No... O galo. É, opa, perdi. Ah, a galinha ciscando ali, bem lá na. Ah, tá tô vendo. Tá vendo ali? Tô vendo. Dá pra pegar daí? Dá. Bem aqui pelo meio. Deixa uma uhum. foto dela. Olha o menininho lá trabalhando, Nove aninhos já tá cuidando das vaquinhas. Que bonitinho, né, Cícero? Eu admiro quando o menino desse jeito. E tá misturando lá. Vamos ver a menininha lá onde colhendo batata? E ele vai com a carrelinha dele lá cuidando, Madalena? Ele não mata a criança, né? Não, Lógico que, a criança, que não mata. Oh. A e é dele o gado ainda pra ajudar? vai. Ele tá cuidando do futuro dele. Vai só dignificar, né? A pessoinha dele. aquelas raízes ali, ó. Interessante como que a árvore se apega mesmo no chão. Chama ah, menino muito bonito e trabalhador. vai ele, ó. coisa boa, meu Deus do céu. Desse tamanzinho já é um hominho já, ó. Já terminou. É, eu vou deixar você é, te abraçar, que eu não sou ciumento, viu? <risos> vou deixar, <risos> viu? idade, de idade você... Não, é você bom, é que Deus aqui vai pegar tá, muitas tá amigas. Bom. bom, bem bem amigos. Amigos. É? É bom? Tá vai ser bem sucedido. Meu irmão. Então, é, é é é caro. Caro... Ai, Então você é abençoado. Quando você crescer, eu quero ver. Eu quero ver você bem sucedido. Tá bom. Gente, olha só que Nossa, coisa boa Que está me acontecendo aqui agora. Como essas vacas são mansas, gente. Nossa, elas são lindas. Uma média de quantos litros você falou que pode dar uma? Tem média de de 20 até 40 quilos de leite que coisa mais doce olha só Tem uns deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu tirar esse rapazinho aqui inconveniente chamado carrapato, calma calma calma calma eu vou tirar aqui pronto pronto tirei tirei viu coisa mais linda meu Deus do céu até mais no carro Usa o flash interno dela. Ah, você já amarra logo tudo, porque eles vão ficar se alimentando. Enquanto eles se, ele se alimentam, você já... Eu vou tirando. Já vai tirando, né? É. Ainda quando cedo... Aí é só eu e o meu pai, e vocês vão fazer isso aqui. Aí nós dois não vem sabe? Aí tem que, depois eu tenho que ir amarrando os bezerrinhos, lavando os peitos das vacas. E, e pôr na ordem, então aí se não amarrarmos amarrar os pés pé delas, aí você não vence, que aí é o é serviço. É verdade mesmo. Aí, eu, vou, eu vou começar a tirar aí, você vai ver. Vou amarrar uma vaca ali, para você beber o leite, você já aceita? Oh, mas se eu aceito, meu papai do céu. Vem cá, Cílio, vem cá. Volta aqui rapidinho. Pai, só tá tem que eu, eu vou amarrar o leite aqui já, ó. Olha tanto que tem que tá vazando. Gente, ó, minha esposa acabou de ver, ó, tanto é leite que tá vazando, ó. Essa oh. vaca cedo aí, eu tô tirando oh. 20, 25 litros cedo. Manda vai quebrar lá pra mim, encostar aqui, você né? tá. Gente, ó, olha que coisa mais, mais abençoada. Ué, dá até para lavar a mão, oh. ó. <risos> olha aqui, ó. Ó, oh. ah, tá vendo? Quentinho! Vai lá. ó <risos> oh. Não precisa nem fazer força. Tá vendo, gente? Aí, ó. <risos> ó. Eu não sei nem tirar. <risos> olha aqui. Que coisa mais linda. para lavar a mão. <risos> Já viu, gente, lavar a mão no leite? Deixa eu ver a carinha dela aqui. Essa aqui, ó. Olha. Olha. que coisa mais fofa, não. O viu? Olha lá, olha que coisa. A biquinha não para, ó. Não para. Eu vou deitar ali. Hein? Cadê o gatinho? Cadê o gatinho que eu vi lá? Ele não mama aqui, não? Esse é vergonha. Vem de noite, aí a hora de madrugada que eu tô tirando. Fica debaixo dela aí, é fresquinho <risos> esse vermelho. Quentinho! Pode, filha, pode soltar, Que eu vou amarrar ela. Se só coisa. fica com ele aqui, que o bezerrão é muito grande, olha que ele vai fazer a curva aqui. Ele é, é, ele é, ele é, ah tá, ele, ele vai nessa ele aqui? Ele vai nessa aqui, ah. eu vou amarrar pra você tomar leite. Você quer que eu vá? É que o filho já tá muito pequeno, não sei se vocês que tamanho ele tá. Eu tô com vontade um de tirar o tamanho dele, vocês já sabem que tamanho? Nossa! Ele <risos> tá parecendo boia, tá um boi, porque... ó. Tá rapazão! que tamanho lindo que ele tá mesmo, hein? Boizão grande. Mas também estou observando uma coisa aqui. Todo dia, mamãe, parece, parece que a região. A, a região aqui parece que é uma região bem próspera, né? O, o, o, o chão dá um, um ato bonito. Nossa, né? Nossa, beleza. Não, mas se deixar, ele vai mamar tudo, velho. E, e é forte, o pra você ver. Que coisa nóis só. E ele quer porque quer. <risos> Mandando. Tá bom, né? Mandando. Ô Zé, a je... Ajeita café aqui, pra isso pra mim? Aqui, ó Oi. O senhor já está mais Oi. em casa, isso, o senhor sabe do esquerdo. Nossa, que é bonito, né? É. é. Um, dois, três, um, viu? Certo. Rapaz do céu! Deixa eu lavar o peito Deixa eu ver ah, se eu lavar, deixa eu ver se eu lavar. Que produto que é esse produto aí? Perito, é. Que produto deixa que é senhor. esse produto aí? Isso aqui é um sabão que aí mata as bactérias. Entendi. Entendeu? Uhum. agora eu, eu, eu pego um pano ali, enxugo para depois pra, eu tirar o leite. Gente, a biquinha, a biquinha ali é. não para, hein? A biquinha aqui não para, hein? Uma por uma você faz isso, uma por uma. Não tem que mamar nada, Hã? Olha lá. <risos> Pode mamar, vai lá, mama lá. Ô Zezinho, tem que mamar lá. Ô Ferrão, ô Ferrão. Aí, Zezinho, tira o Demais, aí Gente, vocês. Demais, ó. Demais. Ô Zezinho, você lavou sua mão? Ô Zezinho, você lavou sua mão? E se você não lavou a mão, vou ter que beber esse litro esse café? <risos> ah, é seu. Agora ele é seu. Seu espertinho. Que gira ela. Não, que gira ele, gira ele da esquerda. Você que que tá acontecendo? Tá bom, tá bom. Vamos lá? Parece que está bom, ó. Ó lá mandarei. <risos> Quer observar, não sei tirar? Você parece assim, ó, ó. Ó, assim, ó. Sim. Aí, perceba, ó. Sua mão tá indo que você lavar aí. Para sempre para baixo. Puxa pé para baixo. Puxa pra baixo. Aí, Madalena. Pronto. vai. Pra cima, pra lá. Pega em cima e puxa pra baixo. E lá no alto. Pu... Aí, vai. Ei, a Madalena tá tirando leite. Olha lá. Ó. Aí, ó. Mas nunca tirou. Hein? Já nunca tirou. Rapaz é ué! que é o sabe é o que o senhor! é o Pega lá em cima! é o o que é o é o meu é o que é o que é o que Oh, meu Deus tem lá no alto, lá no alto. Cansou já? Não vai trabalhar mais hoje não? Não é, tem costume, né? É, dói o medo Enquanto você faz isso aí, deixa eu, deixa eu filmar aqui, ó. Eu vou aí. Eu vim aqui não tomar isso aí, eu tô enralado. Tá bom, O café tá bom. vai é tomar esse? Ela não pode beber, tá? ela pode tomar. Mas ela não é? Ela tá fazendo um tratamento de tirar o leite dela não, por, um tempo, por um tempo. É, um tempo. eu não não pode tomar. Quando pode tá na agora, ele tá podendo tomar também. Viu? É mais louco interessante aqui o sistema né é isso aí é só, só que eu creio meu pai então como é que mudar isso aqui sabe até ah, o um sistema aqui ó que Aí vai ter um latão vai ter um vai ter um cano novo isso aqui ó ele já puxa direto e leva lá com tá? ano que vem a gente vai fazer isso se Deus quiser e daí melhora o serviço e anda mais rápido pra gente já puxa aqui e é. já manda lá já manda lá a gente vai ter nem contato mais com o leite vai embora para lá entendi aí o leite vai ter mais quantidade é. Caiu o tempo, sonhei, que o ator, porque aqui ele aqui vai fechar? Já tá ganhando. Um adenu, já ganhou lá dentro, já tá ganhando. É. Entendeu? O ano é novo, enxerga, entendeu? <risos> Agora que vem, mas não vou isso. Agora é o meu? Aqui, você tá vai pegar assim? aqui. Peraí. Vai lá. Gente, ó. Ó, Marco. Marco Guilherme <risos> filho, meu irmão, meu querido. E, tá, tá aí ó. de novo ó oh. <risos> Tá vendo? <risos> <risos> Eita coisa boa! Pode tomar vontade, hein? Hum. Como é que tá gosta de cachaça? Fala pra mim! Eu me entendo. entendo! A gente ainda vai gostar é assim! Mas né? não faz mal pra gente! Meu Deus. Olha aqui, ó! Fresquinho! Ó. Tirado da teta da vaca agora, que o madrana tirou! Pode vir a lá e tomar vontade, né? Pode beber vontade, hein? Eu vou tomar um gosto de gosto? <risos> ah, lá, lá tem café assim, assim, ela acha que pode beber vontade, que gosto né? tá bom. Olha eu na cidade, né? Ah, hein? É. La... Estou ficando cansado daquela cidade. Eu tenho vários, eu tenho é. te ah, lá, então. lá, assim, é é. lá. Tem da tem da Arara. Ah, então, Arara é certinho. É, Arara eu tenho, Tem tenho. Cinco sobrinhos lá. eu vou ver o que foi pra lá, você vai lá, a firma. Daí, a firma se quente, morreu, aí os pedazinhos ficam pra lá. Agora, nessa revezinha aqui, você caiu. Que família que lá? Lá, é lá? Ah, não vai. Às vezes a gente até conhece é, lá, lá eles não vão saber que é O o nosso aqui é a dos pobres. póla Póla? Póla com vieira é. Certo e, e, Então lá, é só isso né? e, e a mãe deles é O sapo do Aí a mãe Tá pra cá e está lá Bebeu o pai Aí ah, acabei de beber um Não vou beber mais porque acabei de almoçar Tá tomando um pesqueiro do Canecão, Gostoso! É, é, a chuva não, ó. Deu muito agora, Você vê. braquinho, Zé, coitadinho. Braquinho, meu braquinho. É, toma Zé. Olha lá, olha pra fazer o bote mais pega ela pra pra lá Ah, mas é um ouvido. Deixa a polícia. Acabou. Eu tiro, eu tiro o flash daí e tô lá fora. É um tô polícia. Tira tá? é ah. tá ah. é. a rapaz. Qual o nome dela, será? Eloísa. Foi Olha ah, lá. Vamos aí, vai, aí. aí, agora eu gostei do sorriso. Vai, Vitoru. Qual que é o nome da, da sua fazenda aqui? Aqui O bairro aqui é Capivari Pequeno. E, e como é que chama a tua? É? É Capivari Pequeno também. Capivari Pequeno. É então nós estamos no... Bom, você fala bairro, mas na região é um bairro mesmo? Bairro é um bairro aqui. Então nós estamos na do bairro, né? Do Capivari Pequeno. É. Olha o molecão aqui comendo. Olha. olha o tamanho do menino. É. Ainda, ainda mama na mãe. Você vê uma mãe é bonita dessa? ao é é morro escola aqui, que o povo conhece pelos polos, que meu pai a dele é a dele escola. Falou os o conhece. É? Essa região de escola é essa é italiana, pelo nome, pelo jeito. Não, não acho que é, não não. Não? não tá vendo? É que a família do meu pai mãe, é muito grande. Eles eram em três irmãos. Aí pegou o películo com escola, sabe? Eles são em irmãos homens. Um é, 11 irmãos homens. Duas mulheres só? É quatro, três, quatro, mulheres. três mulheres? Três mulheres. mulheres. Quatorze filhos? Quatorze filhos. Aí agora, tá morando aqui na roça, só meu pai e um órgão que mora na frente. O resto foi embora? Foi junto com a cidade. Fazer Mas o quê? Agora, hein? Fazer a... o quê? Só que é engraçado agora, eles estão vindo direto pra cá, eu não estão aguentando ficar lá, eles hein, passam um fim de semana com eles. Não dá, a cidade não dá. Não estão aguentando. A cidade estressa. Aí você abrindo com meu pai nasce, como é que você vai aguentar ficar trabalhando até agora? Aí, eu vou... aí eu meu pai fala, eu eu gente, eu sou um pai até agora, 80 anos aqui na roça, eu vou levando o trabalho, eu aqui Meu pai gosta. Mas quem que não gosta? Ele adora. Eu peço a Deus também pra. O ano que vem, no final do ano, está tudo já encaminhado para nós ir embora. É certinho? É. eu não sei, esse lugar nosso é muito grande. Não estou vendo mesmo, você vê pelo lugar, pela não. maneira, né? Sabe que delícia que é? O povo, o povo é um pouco muito bom de lixismo. É? Mas, mas a cidade, o que é a cidade quer, É, Limeira. Limeira? É. É grande, hein? Ah, o... 300 mil habitantes. Eu já fui uma vez lá, já. Em grande hora, é grande, né? é grande. Ah... Essa que você acabou de tirar aqui agora, essa você já vai pegar ela. Essa agora eu vou fazer outro processo. Né? Agora eu vou passando o iodo nela. Ah, tá. Esse iodo aqui é para ah. juntar bactéria nela, entendeu? Sim. Porque ela vai deitar lá no. Ó. Aí, filha, que eu passo, ó. Aí, olha lá, pessoal, ele está passando iodo e aí, o iodo. E... Para não dar bactéria no animal, ó. Pronto, esse aqui já está pronto já. É está no né? Porque aí chega é o aí, eu faço esse processo. Acontece, aí vai dar barril também, vai inchar o mojo da vaca, aí vai dar febre. Vai, vai... tomar prejuízo. Prejuízo. E assim, aí não. eu tenho que entrar com, com o antibiótico nela né, aí umas, umas, umas duas semanas. Ou vou cruzar da história, vai sair no leite depois. É. Aí, aí né? o que que eu faço? Aí um dia, ó, como eu vou fazer o remédio nela, eu tenho que ficar com ela conforme o remédio caiu uns 15, 20 dias sem usar o leite dela. Lógico. Se eu for no tanque ali, não lógico. aí, lógico. aí, aí eu pego o meu tanque e pego o, o caminhão pra pegar o leite. Entendi. Então eu posso levar. Entendi. Entendeu? Olha ah, Madalena, depois que ele tirou o leite, ele passou o iodo no teto, na teta aí, dela ali, aí. ó. E ó, é? ali, ó. Aí, aí ele passa exatamente para não dar. Ih, você planta a bactéria. Que ela sai daqui, né? Aí ela vai lá, passa, ela veio. Aí, aí a bactéria vai, vai entrar no canal aqui. Aí está uma ah. feito niente da vaca, ela tem que fazer. Um não trabalho. é uma prevenção. É, é. Aí, você tá sendo bem cuidada, viu moça? Ah. Então, tá, ó, então você tá sendo bem cuidado, e viu? É, eu vou aqui, ainda vai comer lavar a frente e pouco. Quer dizer, isso aqui foi aqui é, é para né? você tirar o um leite é. e dar uma disfarçadinha lá, né? Aí de tarde, mais tarde, ela vai pra frente, aí você tem que ver onde come. É, né? Depois o senhor vai andando aqui na frente, que aqui, aqui da represa. Ah. E olha lá na frente, você vê lá, lá tá o tratador lá. Fiz essa noite que é é, é. é só ficar na cruzinha que o senhor já enxerga lá. Do Tem pra jogar. Ou você agora vai pro canal do Cícero Ferreira. É, depois você entra lá pelo seu celular, canal do Cícero Ferreira. Canal então, do Cícero Ferreira. Do Cícero. Do Cícero. Você é capaz de lembrar? Eu vou ter que marcar. É. Ô, Maria. Aí você marca, aí você. Aí nós vamos. Vem cá marcar um negócio pra mim, filho. Aí nós vamos colocar, se você permitir, colocar eu no vou... nosso canal. Colocar. Aí você vai ser conhecido por muitas pessoas eu e eu vou ficar muito feliz por mais um trabalho realizado. Tá bom? marca o um negócio ali pra mim. Então, marca lá o pra mim. Canal do Cícero Ferreira. Marca lá pra mim. Marca no lá. Lugar. Mas aqui, é Mas é assim mesmo, não. Ah, é assim. Epa, é assim. Mas, mas pera aí, ô, ô, ô Hugo. Você não quer tomar banho, passar perfume, vício então, terno é, pra vir pra cá, né? Não, tem que ser o que é, ué. É verdade. Não é, irmão Zezinho? É, Tem que ser o que é. Ah, mas eu tenho um que eu faço. Mas lógico, ué. É lógico, é isso aí que eu, que, eu, que eu já queria ver, agora ouvindo, melhor Nossa, ainda. A luta é ah, ah, grande, né, Zé? Tô... Ah, Vai de Deus. ser gostoso, né? Ah, Beleza da barriga dessa é vaca aqui, é coisa mais linda, olha. Não as coisas, a coisa de diabo um não né? então, né? é grato, né? E aqui um é lá, de lá o esse Cô bonito que que nome? é que você falou? Canal do Cícero Ferreira. Aí vocês vendem pelo celular, mas eu não vou colocar agora, que já tem algumas coisas para colocar. Tá bom. Mas, mas em breve vou colocar no meu canal, vocês vão ver lá. Beleza, tchau. Então. Tá bom. Aí compartilha com as amigas, com a vovó, com a titinha, com o vovô, e tá vai bom. colocar lá. -se, né? Isso. Canal do Cícero Ferreira. É isso aí mesmo. <risos> Deixa eu ver agora. Agora, <risos> sim. Vou passar aqui no meio agora, gente, ó. É uma pena eu ter que ir embora. Eu tenho... Olha o lá, pra ver? senhor na lá tirar Ah, não, o Vitor Hugo está trabalhando ali, ó. Vai lá pra conversar com ele. Deixa eu mostrar aqui a quantidade de leite já tirado, ó. Pode ir lá conversar com A quantidade de leite já tirado aqui, ó. Pode ir lá ver, lá lá Aqui tá o Vitor Hugo aí, ó. Ô Vitor você quer deixar... bem aqui nesse sol bonito aqui, ó. O que o que, que você fala... Você vai ficar ali agora? Isso aí, aí. Mais pra cá um pouquinho. O que você fala pros meninos na sua idade? Dá um, dá um conselho seu pros meninos lá da cidade, na sua idade. Fala pra nós. É. Não ficar muito tempo dentro de casa. Não ficar muito tempo dentro de casa, é um deles? Um sono, de... Fazer alguma coisa. Não mexer com coisa e não mexer com drogas? drogas. O que você fala do celular na mão dos meninos na sua idade? É, ruim. Ruim? Aí, é só. Hum. Aí, pessoal, prestou atenção? O que, que o celular na, na, na idade que você tá lá tá na cidade faz na, na mão das crianças? É coisa ruim. É perder é. tempo. Hum. Tá vendo, gente? Você tem nove anos. Sim. Já tá trabalhando aqui com o papai? Quem que é ele seu? O que é ele é seu? O é meu avô. O seu vovô? O papai aqui... e vovô. Papai e vovô. Ah, papai, entendi. Aí, ó. Nove anos, ó. Vestido como deve vestir para trabalhar na roça. Meus parabéns para você. Deus te abençoe. Não mude. Seja sempre essa beleza que você está sendo aqui, ajudando aí, ó. Ajudando a tirar leite. Ele está cuidando aqui, ajudando, dando um exemplo, é, né? Do futuro dele, é. né? É, ele está cuidando do futuro dele. Porque você vai ser herdeiro disso aqui, não vai? Vai ser herdeiro disso daqui, ó. Olha lá. Já sabe até o animal que ele vai separar. Olha lá, tá vendo? Tirou mais um. Já faz certinho. Só faltava alguém vir dizer assim. É, mas a criança nessa idade não pode trabalhar. A lei não deixa trabalhar. Aí forma o quê? Ah, para, gente. Para, para, para, para. É. Tá, Hugo. trabalhando aqui já. Separando o bezerrinho. E ele é rapidinho, hein? ele não trata negócio na brincadeira não, já botou lá, já tá amarrando, ó Olha lá, ele sabe como fazer, ó Que belezinha você passa o sabão aí também? Ah. Você alcança lá? Ah, tá baixinho Ele é mais baixinho Tá eu vi quando ele pegou o paninho lá, bem. O que Rapaz, eu vou falar, hein? E é assim que tem que ser, né? Ah, vamos senhor. E ele é orgulhoso, ele sempre começa mundo. Mas é bom, é bom ser assim. É Já vai pegar ali ó Já vai tirar dali Tá, tá Pode trazer Eu vou sair Pode trazer pra cá Tô vendo aqui a gente foi solto agora vai na mamãe dele lá ó tá procurando a mãe né Isso cai fora daqui pode vir, vem vem vem cadê a mamãe sua cadê a mamãe sua vamos bem tá procurando a mamãe achou a mamãe olha lá achou a mamãe olha lá que coisa mais linda na né? natureza é bela, né? não erra é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 vem, aí vem, pode é, pode vir, Olha o pai dele, bem. Ainda tá bem que o senhor veio pra mim te dar um abraço onde eu ir embora. Ah, para, eu, eu vou subir na cima, vou buscar um, um litro de descarte, pra você levar um leite. Você dar tempo irmão Zezinho, esperar? Não, eu falo é, pra ele ali, falei, Bom, gente, é o seguinte. É, ele acabou de falar ali agora que ele vai procurar um litro pra nos dar um leite pra levar. Eu não sei o que eu, o que eu faço pra agradecer a Deus por tudo isso, porque são pessoas que a gente, nós acabamos de conhecer, que nem vocês viram, acabou de conhecer. Até o cachorro tá aqui, ó. ó. Até o animalzinho tá aqui, ó. ó. Tá vendo? Como Deus é bom, ó. Nunca vi esse animal, ó. Mas eu acho que é alguma coisa que a gente tem animal, é esse que esse animal, as pessoas eu vi. amam. Ele é e continua... da cochinete, que estraga mesmo, eu só que as vacas ali, ó. E fala para assim, vai. Ela vai subir, não dá, não, não morde. Mas se der um coisa nela, vai ela... lá. É que é ela... É, o bicho entende, né? Entende, ainda mais é essa raça. Oh, o eu, eu vou buscar o um bicho pra levar um leite. Então, como eu tava falando, e a gente... Nós nunca vimos eles, nunca. E chegamos aqui agora. Já nos convidou para voltar. Como vocês viram ali. Olha que represa bonita. E assim, dá bastante peixe, viu gente? Aqui é Aí nos convidou pra voltar Nós vamos voltar, assim que Deus permitir E nós estamos andando aqui, ó Quem tá aqui já, ó Ó, Já veio o pé aqui, já, ó E aí, aí tá eu e Madalena aqui o irmão Zezinho, que vocês viram ali Ai que lugar gostoso, gente, ó Muito bonito, simples igual eu gosto Igualzinho eu gosto Simples, simples, simples Madalena fotografando ali o Pai do Hugo foi lá em cima Na casa dele Pra buscar um litro, olha ele lá, para nos, nos dar um litro para gente levar. E nós não pedimos não, tá? Nós ganhamos sem falar uma palavra, tá certo? Vou pegar aquela galinha ali com os pintainhos, que eu sempre tô fazendo isso, que eu gosto. Acho lindo a mãe cuidando dos seus filhotes, olha lá. Anda, mamãezinha, vai, lá vão eles, ó Dá pra você fazer uma foto com ele? Dá. São lindas, né? São. Viu aquela vaca lá? Sentada, ela está sentada? Sentada. Aquela ali, né? Eu tava vendo também. Ela tá deitada numa posição engraçada, né? Eu vou lá na beira da cerca. É aqui as galinhas são. Criadas soltas, por isso que a carne delas é deliciosa. Olha lá, mais lá, ó. Eu vou levar lá pra pôr o seu leite. Leva lá. Ah, Tudo, bem? Tudo bem? Como que você chama? Ozana. Tudo bem, amor? Eu chamo Tudo bem? Eu tô filmando você aqui, ó. Você tá. tá importante, meu Eu tô filmando é. você aqui, ó. Tudo bem? Tá bem. Você vai fazer o que agora? Vai tomar um leite também, com café? Não? Dói barriga, volta. Dá dor de barriga? Dói Dói que a barriga. Dói. Qual é o seu nome? Osana. Osana. Osana é um nome lindo. Tá. Ó. minha cabeça. Ó. Você tem um cabelo bonito. Tá bonito seu cabelo assim. Cai. Cai? Cai. Oh meu Deus, lembrou o Davi agora, né, Madalena? É. é. Lembrou o Davi. Davizinho do seu tempo. É o é do, do, do Hugo? Maco. Hum? Maco? Não, o que, que você é do Hugo? Do Hugo. Tia. Tia, Tia é do Hugo? Você é irmã do Amar pai do Hugo. Uca. Uca. Hugo, né? É. Então você é a tia do Hugo? É a tia. Que coisa boa. Ela é alegre. Gente, o nosso canal tem essas coisas abençoadas. O Davi é uma doçura, eu amo o Davi. Agora Deus nos traz a Elzana aqui, ó. Coisa linda aqui, ó, pra nós ter mais uma pessoa querida aqui, né Elzana? Você tá feliz hoje? Tá. Tá? Você não vai ajudar a tirar leite, não? Catar a palha. Você vai catar a palha? Mata porco. Você gosta é, de matar é, porco? Você mata, mata porco também? A mamãe mata. A mamãe mata? <risos> mata. E você só come? Letão. Leitão? É. Viu? Você, mas você e só você come? Só come. É, a ah, letão, tamanho que tá. Desse tamanho? É. Mas esse não pode matar, né? Caboletão. Acabou? Acabou Caboletão. Mas não tem mais aqui criando, não? Não. Não tem? Não, chiqueira do papai está ah, tá quebrado. Ah, chiqueira do papai quebrou? É. Tá quebrado? Tá. Vai bocar. Vai, vai? Vai bocar. Olha só. Deixa eu fazer uma foto sua com ela. Vai, vai Deixa eu fazer uma foto. Aí, espera aí. Espera aí. Quer fazer filmagem ou foto? Vou fazer essa filmagem aqui. Madalena, como sempre, amando as pessoas humildes, que Deus abençoe a minha esposa e eu também. E agora eu vou fazer uma foto da Madalena. Então a Ozana falou que lá naquela casa lá em cima... Marco. Mora uma pessoa... Ela tá falando Marco. Deve ser Marcos. É que casar a Erica. Casado com a Érica? É. É isso? É. Bom, se não for, gente, então vocês entendam, tá certo? É. Passando um carro aqui. Maria. Maria? É. Quem é. que é Maria? Mora lá em Puna. Ah, lá, mora Puna. lá em Puyuna? Mora Ah, mora lá em Puyuna. E a gente já tá aprendendo a falar a sua língua já, viu? É. Você fala rápido, mas a gente tá conseguindo entender. É. Você mora ali então, Rosana? Ah, naquela casa ali. É. Larela. Ela tá falando Amém, que mora papai. naquela casa amarela lá, ó. É. Mora naquela casa lá. Moram é. lá? É. Ela, o papai e a mamãe. Pode comer moto, papai. Hã? É. Quantos anos você tem? 10, ó. 10? Parabéns, Osara! anos, parabéns, parabéns pra é. você! É, 10. 10 anos? Você é. é novinha? É. Ela deve ter mais ou menos quanto? Uns 40? 50 e alguma coisa. Hã? 50 é uma coisa. Será? É. A Leandra está achando uns 50 e alguma coisa, mas eu não, é. não tenho muita noção. Não. Pelo... Pelos cabelos brancos? Pelos cabelos brancos, né? Ela gosta, olha lá. Ela gosta de carinho. Olha lá que bonito, olha. Você gosta? É. Ela foi que gosta. Oh, meu Deus do céu! A mamãe trabalha na casa. Oh, Jesus querido! Você é linda, menina! Viu? Por isso eu não esperava, gente, não esperava. Oh, Senhor! Dá uma chuva na cabeça, viu? Ela falou que tá suja a roupa dela, sabe? Só pra um pó, acabou. Mexeu muito a minha mamãe. alma agora. Mamãe, porque eu tive três cunhadas assim. Mas não viveram todo esse tempo que ela tá vivendo, não. Morreram mais cedo. Mais velho, né? É. Deus tem abençoado tanta gente. Vocês que não me imaginam, meus lá, queridos, não, como Deus que tem abençoado é. a gente. Isso aqui que eu tô gravando pô, agora, eu não esperava. Lá, pô, no, lá, ah, e eu pô, pô, sou tá apaixonado. Eu mim, pra mim, pra por pra gente pra ir simples, ir mim, então isso mexe muito gostando, com a minha alma. Que me quer dar? Não. Ela tá animada lá com a Madalena, que papo ah. gostoso. para ele, pra ela, pra ele pra você. É. é. Mas é a Lisa, não quer? Não, a mamãe. Mamãe pesca. Vem Taíra, tamanho que ela pega traíra assim? desse tamanho, ó. Aí você come tudo sozinha? Miguel? Dá uma taíra, dá não, não. Não dá? Dá não. Ô, oh, assim? É, Timigué. Diz que lá no Timigué não dá traíra, não, né? É. Ela é esperta, né, velho? É. Tequina, Taíra, tequina. É? Que coisa Eita. boa. E nós estamos conversando, e, ó, quem tá aqui, ó. Ó quem tá aqui, ó. Hã? O rapaz, esse o rapazinho. Você gostou da gente? Gostou da gente? Tem gostou? Outro ali atrás. Oi? Outro ali atrás. Vi. É, tô fechando com chave de ouro esse vídeo, viu? Chave de ouro mesmo. São nessas pessoas que a gente vê Deus. A gente consegue enxergar realmente o Espírito de Deus em pessoas assim, ó. Das tais é o reino dos céus, e é isso que me deixa feliz. Ela veio descendo ali, Madalena, já peguei amor nela só, só em ver. Oh Deus amado, quando eu vejo que meus filhos, meus netos são tão perfeitos, vejo uma pessoa dessa e sei que Deus vai abençoar muito ela. É tá muito inocente, né, bem? Tem uma pureza muito grande. É, é uma criança realmente. A gente ama, né? A gente pega um amor muito grande. Você não, você não, quer casa, não, não Não, tem que ir embora. O meu querido lá tá com pressa. Aqui, então, vem aí, é, falei é. é, nós vêm. É, aí em casa, viu? Mas, enfim, ela Vamos é despedir dela. E dele também. É, a gente tá que engraçado. Tem tá é 11, homens, 3 mulheres. Tem... Dayane. E É engraçado, sabe? Tudo junto, na cidade, né? Tem aquela. Não, não. Ela fala, chama. Mantina. Essa gosma. Olha só. Sabe? Você tem ela, dá tá, a voltinha dela, e aqui é eu. que a gente tem que andar, né? Ah, eu, eu, eu. Assim que ela chegou aqui, já peguei a mão nela na hora. É, ó. Jeitinho dela. Eu tive três Ei, a prosa foi boa aqui, hein? Foi, né? Foi. Não, não ela falou pro senhor, ela é danadinha, ela é, conversa mesmo. É. Ela é, muito amorosa, ela, é. Assim. ela é. Então eu falo, a gente tem que ter paciência. Tem que ter é. paciência. É. Nós temos com aquele carro lá, a ó. Nós tem que ir embora agora, é uma pena, mas tem que ir embora. Isso, sim, sim. É. É. É verdade mesmo. Né? Ela é muito amorosa. Nossa senhora, é, gente. Eu tinha te um irmão mais velho que assim tive três irmãos manejadas. A gente sabe o que, que, é que, é que, que, é que é isso, verdade. viu? eu sei o que é Então fala aí o eu gosto de atadinho. Então, às vezes ela fica atrás do que a escola fazia, porque ela está indo para o pai que ajuda, né? Porque ela tem 70 anos. Eu falei para você assim? Ah, a Madalena acertou. Eu falei isso, eu falei isso. A Madalena eu calculei 40 e pouco, ela tem 50. Eu não estava comprando com a minha filha não. era a Gêmeos. E ela e o um menino. O um menino não era muito em mim, sabe? Aí... Vamos ver na hora que eu estou dormindo E o médico falou, que com a. Ah, Deus, O médico falou para a minha irmã: olha, cuida dela, que a, ela não vai tá falar. Ah, se enganou. Graças a Deus. Eu, eu fico triste, gente. Eu não faço isso, não consigo. Eu já chorei aqui, já abracei, já fotografei ah, com bom, ela. Tá já não, eu não consigo não desprezar, não consigo. Não, mas não pode mesmo. Não, é, não consigo. Você, arrepia, gente. Aqui, ó. Segundo, a gente... você vê as fotos lindas que eu fiz com ela ali, ó. Dá pra você ver na máquina ali, ó. Eu ouvi lá o, seu, o não, senhor que não, é esposo. É. é, mas velha, essa aqui é, é, aqui é a maior que tá, gente. Nossa, pai. E ela está tá esperta escutando falar dela, ó. Ó que inteligente é, que ela é. Olha ah lá. Nada, é, ela. Você vai ver. Olha <risos> ah, o minha cabeça aqui, a hora eu que cabeça. <risos> eu vou mostrar É uma pena eu ter que dar tchau pra você, é, mas não tem que ir embora, viu? É, eu não mostrar pra você, Rosana, a hora que é. apareceu lá no celular. Você vai, você vai ver lá você, viu? É, você vai ver você lá. Rosana. Rosana. Rosana. É, Rosana. É, Rosana. Ela fala, ela fala, Rosana. É. Rosana. Mas é. eu calculo que fosse é. daí é mesmo. É. Rosana. Tchau, viu, Rosana? Tá. Deus abençoe não, você, viu? Tá. Não, é, você fez amizade, Rosana, viu? Exata. Exata. É. É. Ela gosta de carinho, quem não Olha gosta, né? Ela, ela gosta. Agora gosta. Não, já vamos, tá? Tá. Fala Tchau, assim se fala pela porta logo. Louca, é. louca. Cada parabéns, cada parabéns. Ela beca, gosta beca, beca. Beca. Chega o aniversário, gosta de aniversário. Viu? A gente não Ela falou que tem 10 anos. Ó, 10 anos tem fazer, tem cantar parabéns pra ela. 10 anos. É. A Bíblia diz que dos tais é o reino de Deus, viu? É, é. Jesus é muito humilde, é muito simples. Seu, né? Então, um abraço nela para nós irmos embora? Ah, Dodó e Cacá aqui. Ah, é. aí, dói. Tô... Vai embora você tomar banho. Vai tá hum? tomar um banhozinho agora, tá bom? Tchau. Tchau. É, é, é. Ela gosta. Você quer me dar um abraço? Como é que é, ué? Oi, dá aqui um abraço pra mim. É. Deixa, deixa a Madalena filmar o abraço lá. Ali, a Madalena bateu, manda um abraço. Tá? tá bom? Olha lá. Tá bom? Deus abençoe você. Vou dar um beijo seu. Vou dar um beijo seu. <risos> casar louca, né? Você vai casar louca. Vai casar? Tô... <risos> churrasco. Não vai um churrasco. Vai Você tá esperto hein? Tá? Deus abençoe, <risos> viu, <risos> meu amigo? Deus abençoe o senhor, um abraço, um abraço Vocês vão, que Deus abençoe o senhor Amém, nós também Vocês vão, mais uma ah, vez, Hugo Para despedir, mas não cansa de, um prazo, de, um prazo, de Ah, gente, você. nenhum, né? Nosso apresentão hoje, viu, rapaz? Aí, ela quer que eu a irmã A gente tá aqui, não sai Isso aí é danado Isso aí é um irmãozão que eu não tinha Isso aí é amigão mesmo Sabia disso. verdade mesmo Seu irmão que deu Eu tenho um irmão de sangue, mas não a gente não consegue ter uma mão no pelo outro, não tem a pessoa que servir. Aí, ó, o serviço. Ah, yeah. ah, é assim, é, coisa, é, né? É. Ah, é assim. Vai com Deus, Luiz. Já foi com Aqui vocês estão com nós, é. estão com Deus. Viu, gente? Nossa, pode ser. E volta de novo. era 15km de lá aqui. Aí, bateu? <risos> Só 15km. Ele acho achou que, que eu ia acreditar nele. Eu, eu sei, sei que tem jeito de Eu vocês Nós estamos aqui retornando da fazenda onde o irmão Zazinho foi fazer um trabalho E eu perguntei, irmão Zazinho, que pedra que é aquela lá? Ele disse, uai, aquela lá é a pedra de Tacolomi Então aquela pedra foi onde eu e a Madalena fomos aquela vez Agora olha a distância que nós estamos dela Não está tão longe assim, né? Mas... Eu pedi é, pra ele ir... parar pra dar uma gravadinha nela, olha lá, que beleza. O mineiro não tão longe não, tirinho de É, e olha, olha a visão. Que coisa mais linda, sabe? Nós já subimos lá, né, Madalena? Vamos uhum. assim, nós subimos lá, mas do outro lado, acho que foi, não foi? Já fechou, né? Eu acho que nós subimos nela por outro lado, não foi? Pro lado de lá, de lá pra cá. Ah, Eu queria tá é fazer gracinhos com o arão farpado. Vai! Ah, Seu gracinhoso. A ah, mãe tá com dor. Rasgou a camisa. Ah. Rasgou a camisa nova. Moça, ah. vai ver? Nossa, vai <risos> verde né? É, o mais verde é melhor olha lá, pessoal pegando não, limão não. na beira da estrada não, não. pegando ah. limão na beira da estrada no pé de limão ele falou no pé não na, na ponta na ponta do do do limoeiro onde eu estou aqui eu não consigo pegar Oh achei sabe o que eu achei aqui ó é. uma uma Ui. Orquídea! Tirar esse negócio, isso que machuca a mão da gente. Tem... Folha seca de araucária aí, que você não vai se machucar. Você quer uma madeirinha para tirar esse negócio? Ó, oh, quer tirar isso? Precisa, uhum. já? E assim nós vamos gravando, né, Madalena? Olá. Seu pai que largou a moeda aí pra você pegar, Miguel? Ah. Vou ter que descer pra mim no carro ali. É Tá vindo no carro aí. Peraí, aí que eu já tiro o carro pro senhor aqui. Se o senhor cair daí, irmão Zezinho. Tá gravando, hein? Vai enroscar, hein? Não, que a minha camiseta é nova. A dele falou que não tinha problema, que era velha. Droga. Droga. Tamanho dessa araucária. Gigantoso. As matas, gente. Acho que tem bicho selvagem por aí, viu? A florzinha está aqui, Madalena. Ó. E ela falou para nós que é. Eu falei que é uma praga, hum. na verdade ela falou que não é. e Eu, eu creio que é uma, uma espécie de orquídea também. Só que o rapaz falou que quando ela pega uma árvore, ela mata a árvore. Mas não foi ele que falou que não é, não é orquídea, mas sim um besourinho que dá nela, sei lá, um, alguma é, coisa? Não é ela, né? É um micuí? Um micuinzinho um, um, um que dá nela, um besourinho, sei lá, alguma coisa assim. Irmão, tem uns. uns. formigões subindo na sua roupa, daquele que quando pica, você doer. Dá aquela dor mesmo de queimar. Joga. Tá bom? Tá, tá bom. Eu acho que tá bom. Tanto bom. Não vale cair, hein, seu José?